Olha lá, ele vai começar agora com o fica Olha que bonitinho, fica Fica Fica, ó, tô indo mais longe ó, Fica Segunda aula dele, ó, fica Fica Fica Fica Tô indo cada vez mais longe, ó, fica Parei Fica Fica Fica Fica Fica Fica Olha o rabinho do balançando, ó. Que ele gosta, ele gosta, né bonitinho? Ele gosta, ele gosta, ele gosta da brincadeira, papai! Ele gosta da brincadeira! Olha a cosquinha que ele tanto gosta. Ah, bonitinho papai! Você é lindo, você é lindo! É assim que o seu cachorro vai aprender, ó. Só na base da brincadeira, sem agressividade, balançando o rabo de felicidade. Ele será feliz, você será feliz e eu também ficarei feliz de poder fazer esse lindo trabalho que é fazer a vida de um cão com a sua família humana felizes. Aê!